Crescer banca pequena na Batch 365 é mito ou é verdade? Dá para fazer isso ou não dá? Eu vou falar para você baseado em tudo que eu já experimentei até agora relacionado a esse mercado. Fala soldado, fala soldado, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira e criador do Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com esse mercado. É, já somos mais de 4 mil assinantes na Tropa Milionária Através do nosso treinamento e lá nos grupos VIPs lucrando todo santo dia Mas enfim, não vou falar sobre isso aqui Se você quiser saber mais, vou deixar o link da Tropa Milionária aqui na descrição do vídeo Ou melhor, eu vou deixar aqui ó, o número do meu WhatsApp para você aparecendo aqui na tela agora, sou eu mesmo quem respondo geral lá. Então, se você quer saber mais sobre Tropa Milionária? Me manda um oi aí no WhatsApp, me fala lá que veio do YouTube. Fala, Júnior, eu vim do meu canal, eu vim lá do seu canal do YouTube, e quero saber mais sobre Tropa Milionária. Me chama lá que eu vou estar te respondendo, beleza? Bom, seguinte: assunto do vídeo de hoje. Banca pequena, banca de 30, de 50, de 100 reais na Best 365, dá para crescer de fato essa banca e ganhar muito dinheiro? Bom, vamos lá, separei alguns tópicos aqui para falar com você sobre isso. Eu vou ser sincero na minha opinião, então em alguns momentos pode ser que eu possa parecer um pouco duro, mas eu sou diferente desses gurus de apostas esportivas que tem por aí, tá? Eu poderia gravar esse vídeo simplesmente para falar coisas que você quer ouvir, mas eu não sou desse tipo, eu prefiro falar coisas que você precisa ouvir e que de fato poderá virar uma chave na sua cabecinha para esse negócio para você parar de perder dinheiro de verdade com isso, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto de todos, tá? Já quero pedir para você, ó, em troca desse conteúdo, que é de graça aqui para você, agora são 11h24 da noite, 11:24 da noite, quinta-feira, e eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Então, em troca disso, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, Deixa um comentário também na medida com que você for assistindo o vídeo sobre a opinião, sobre se está fazendo sentido para você esse vídeo ou não, o que, que você está achando sobre isso ou não. E outro detalhe que é importante para você é se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que cada conteúdo colocado aqui nesse canal poderá fazer você ganhar mais dinheiro com isso ou fazer você perder menos dinheiro se é que você está perdendo mais dinheiro. Beleza? Bom, banca pequena. Dá para crescer ou Não. Vamos lá, eu vou falar baseado em tudo que eu já ouvi por aí, tá? de pessoas que eu conheço neste mercado, baseado nos meus próprios alunos, como eu falei, hoje são mais de 4 mil alunos no Tropa Milionária, então eu ouço vários relatos todo santo dia dos meus alunos e baseado também na minha história, né? na minha experiência dentro desse mercado. Bom, vamos lá. Dá para crescer uma banca pequena? Vamos imaginar uma banca de 50 reais. Primeiramente, o que que é crescer essa banca para você? É fazer uma banca de 50 reais virar uma banca de 500? Isso é crescer para você? Uma banca de 1000 se transformar numa banca de 3000? mil? É, vamos lá. Vou dar minha opinião sincera, tá? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, OK? É a minha opinião. Então pode ser que você tenha uma opinião diferente da minha, você acha que sim ou que acha que não, que, né, de uma forma diferente da minha, tudo bem, é só uma opinião, tá, que eu tô dando aqui. Vamos lá, eu vejo vários gurus por aí é, mostrando e ensinando técnicas muitas vezes mirabolantes para você crescer sua banca, né? As famosas técnicas de alavancagem, ok? Funciona? Funciona, tá? Não vou dizer que não, ok? Eu já alavanquei, Diversas bancas minhas, não de 50, mas bancas de 700 reais, é, fazer essa banca virar tipo em 3 mil reais, por exemplo, de forma rápida, usando algumas técnicas de alavancagem. Então funciona, funciona, ok? Só que não é esse mar de rosas que muitas vezes é, são desenhados por aí. Na grande maioria das vezes, para ser bem sincero, é, são. Como eu posso explicar, né? Porque eu não quero ficar falando é, é, assim, né, de, de conteúdos de outras pessoas etc. Mas a maioria das vezes são formas que as pessoas utilizam para no final das contas é, fazer com que você acabe comprando o produto dele X que faz você sair, tipo assim, de uma banca de 50 conto para mil reais em uma semana, tá? Então assim, por exemplo, eu tenho meu produto, eu tenho, tenho um tropa milionário, mas em nenhum momento eu prometo pra você, que você vai começar com uma banca pequena de 50 reais e que você vai fazer 200 reais no dia. Em nenhum momento eu falo isso. Se você me chamar no WhatsApp e perguntar pra mim assim, Júnior, eu tenho uma banca de 100 reais. Você acha que eu consigo ganhar uns 200 reais por dia? Eu vou falar pra você no meu WhatsApp. Cara, não. Ok? Então, assim, é isso que eu tô querendo te dizer. Muitas pessoas desenham, fantasiam algo pra você que muitas vezes não dá pra fazer. Então, vamos lá. 50 reais, dá pra alavancar e crescer essa banca? Dá. Mas preste atenção. Se você for seguir de fato uma boa gestão, se você for seguir de fato uma parada com segurança para evitar de perder esse dinheiro de forma rápida, vai ser um processo mais demorado. Então sim, eu não estou prometendo aqui para você o seguinte, ó. Vamos fazer uma técnica de alavancagem que agora é que 50 reais seu vai virar mil reais em uma semana, beleza? E a gente pode utilizar uma técnica de alavancagem. Se a gente fizer o filtro, por exemplo, que eu utilizo no Tropa Milionária, que eu ensinei pra galera, né? Porque lá no meu treinamento, nós enviamos, por exemplo, nas últimas 24 horas, nós tivemos 181 greens em 24 horas. 181 greens em 24 horas. Então, eu poderia falar pra você o seguinte, porra, 50 conto. 181 greens que teve no meu, no meu grupo em 24 horas, dá pra gente alavancar isso aí rapidinho. Mas nem assim eu falo isso pra você. Só que tem uma estratégia que eu ensino, que é a estratégia de filtro, né? Que é a estratégia que eu utilizo para filtrar as entradas que eu pego do meu próprio grupo. Então, apesar de ser muito assertivo, por exemplo, tem um filtro que eu faço para selecionar quais entradas eu vou pegar. Eu pego uma média de duas a três entradas um dia só, bato na meta e sai fora. Eu vou deixar o card desse vídeo para quem quiser ver, esse vídeo que eu uso, esse filtro secreto que eu utilizo para selecionar as entradas que eu pego para mim aparecendo aqui no card. Não sei se vai ser desse lado ou se é desse que vai aparecer, mas vai aparecer no card se você quiser assistir depois. Tá? Então pronto, fazendo esse filtro, você conseguiria sim talvez alavancar sua banca rápido. mas calma, ainda assim eu ainda falaria para você o seguinte, calma velho, pé no chão, porque quando a gente fala de técnicas de alavancagem, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de técnica de alavancagem rápida, uh, o que muitos desses gurus não contam é que você vai arriscar a maior parte da sua banca rápido, então vou te dar um exemplo, o cara, você tem uma, lá uma banca de 50 reais, você vai usar uma técnica de alavancagem, na grande maioria das vezes, essas técnicas que esses gurus ensinam aí, com 50 reais, você vai pegar uma entrada e vai colocar geralmente 30, 50% já do que você tem na sua banca, por quê? Porque o Twitter é alavancar rápido, só que aí muitas vezes eles não te contam que se é, uma dessas entradas não derem certo, você pode perder essa banca assim ó, num piscar de olhos, Tá? Então, é isso que muitas vezes esses caras não te contam por aí. Então, o que eu sempre falo, sempre vou falar, tá? Mesmo que isso me faça, às vezes, perder clientes, porque eu não gosto de passar uma ilusão para as pessoas, falar que você vai ganhar rios de dinheiro rápido com uma banca pequena nem nada do tipo. Isso pode fazer com que eu... eu não que eu perca clientes, mas pode fazer com que eu não ganhe mais clientes em uma velocidade maior, tá? Mas eu não vou jamais... Te iludir em momento algum, falando para você: olha, vem cá, para a tropa milionária, por exemplo, que com 50 reais a gente vai transformar sua banca em mil reais em uma semana ou em um mês. Tá? Então, assim, dá para crescer uma banca de 50 reais? Dá. Mas, da forma com que eu faço, ou com que eu duplico, com que eu ensino, pode demorar um pouco. Pode demorar um pouco mais. Mas você vai crescer de forma segura. Tá? É, não tô falando para você fazer da forma com que eu ensino, mas eu tô falando o seguinte. Se você for seguir uma boa gestão, com segurança, etc., vai demorar um pouco mais. Se você é porra louca, não tá nem se fudendo para nada e etc., quer rasgar dinheiro, essas técnicas de alavancagens aí que ensino por aí, muitas vezes, podem te ajudar a crescer rápido, ok? Não tô falando que não funciona. Pode fazer você crescer rápido. Mas também pode fazer você queimar seu dinheiro na velocidade da luz. Tá? Pode fazer você perder seu dinheiro na mesma velocidade de um peido. <risos> então, preste muita atenção nisso. E aí, se você me perguntar, então tá, Júnior, mas aí o que que você conclui sobre tudo isso? Cara, eu concluo o seguinte: é o que eu sempre falo. Esse mercado dá para ganhar muito dinheiro. Assim como eu sempre mostro lá no meu Instagram, fazendo saques basicamente toda semana, batendo a minha meta e etc. Dá para fazer, dá para você ganhar muito um dinheiro. Só que tem duas formas de você fazer isso. Tem, Na verdade, tem três formas de você fazer isso. Tem do jeito certo, de qualquer jeito, ou do seu próprio jeito. A maioria das pessoas fazem de qualquer jeito. E também do próprio jeito. Querem fazer do seu próprio jeito ali, sem, sabe, sem ter um, um parâmetro, sem ter um padrão, etc. E é o que faz as pessoas queimarem dinheiro. E tem um jeito certo. Só que a maioria das pessoas não querem fazer do jeito certo, porque o jeito certo, muitas vezes, é o jeito que talvez vai demorar um pouquinho mais. E a galera não quer ter paciência, a galera quer ter resultado rápido, a galera quer, quer fazer 50 reais virar 2 mil reais em uma semana. E é o que faz a galera perder dinheiro, e é o que já aconteceu comigo muitas vezes, né? No meu último vídeo aí, o vídeo né? desses últimos vídeos do meu canal, não sei se foi o último, mas um dos últimos vídeos aí, eu falo sobre o dia que eu perdi 8 mil reais em 25 minutos. Por quê? Porque eu queria fazer do meu próprio jeito. Porque eu queria fazer do jeito... Errado. E eu me fudi. Perdi 8 mil reais em 25 minutos. É só você olhar aí nos meus vídeos que você vai achar esse vídeo aí. É, vou deixar ele aparecendo aqui no card para você também, se você quiser assistir. Então, eu perdi 8 mil reais em 25 minutos. Por querer fazer do meu próprio jeito. Então, do mesmo jeito que você pode alavancar a sua banca rápido... Tá, eu repito, não estou dizendo que você não pode alavancar a sua banca rápido. Mas, do mesmo jeito que você pode alavancar ela rápido, você pode perder ela rápido. E... Eu não sei você, mas eu dou valor ao meu dinheiro. Já não dei valor ao meu dinheiro lá atrás. Já perdi muitas bancas. Mas todas essas perdas que eu tive me fizeram acordar pra vida e levar esse negócio a sério como eu levo hoje. E... Então é isso. Eu dou valor ao meu dinheiro. Então, dá pra você alavancar rápido? Dá. Mas corro o risco de perder muito rápido também. Agora, você pode crescer uma banca de 50 reais... Devagar, pensando no longo prazo e fazer essa banca crescer. Mas pensando de médio pra longo prazo. Tá? Então é isso. Então, desculpa se eu falei, às vezes, de uma forma grossa e etc. Mas eu prefiro falar real pra você. Tá bom? Então é isso. Se você gostou do assunto do vídeo, deixa seu like. Se inscreva, deixa seu comentário aqui. E é isso aí, me segue lá no Instagram, se você quiser saber mais sobre o tropa milionária, meu número tá aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo, valeu.